Bom, esse projeto ele é um projeto que ele foi feito para atender inicialmente 645 municípios, mas ele tem uma extensão que ele pega a população inteira do estado de São Paulo, que é em torno de 42 milhões, né? tanto da população que nasce quanto que, quanto que morre. Então, estatisticamente, nós temos por ano por volta de 300 mil óbitos, e em torno de 630 mil nascidos vivos por ano. Essa iniciativa ela é boa porque ela estimula a, a uma boa qualidade da informação. E quando a gente tem informação, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer para a população. Então, ter a informação da forma que as pessoas nascem e ter a informação do que as pessoas estão morrendo é, propicia um conhecimento científico detalhado é, para que se façam é, políticas públicas que previnam óbitos que não deveriam acontecer e melhore a qualidade de nascimento da, das nossas crianças. O Prêmio Maricovas vai ser muito interessante, vai ser um reconhecimento indescritível e isso vai ser um estímulo para que as pessoas continuem cada vez mais trabalhando, se estimulando então, uma boa informação uma boa política pública.